Olha, eu estou recebendo aqui o engenheiro civil Wellington Gonçalves Valente, ele que é inspetor do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aqui em Teoflotone. Os engenheiros aqui em Teoflotone, eles vão apresentar propostas de desenvolvimento profissionais, vão se reunir em Ipatinga, em um encontro que faz parte da fase preparatória, para o 10 Congresso Estadual de Profissionais realizados pelo CREA aqui no Estado de Minas Gerais. Wellington, boa tarde para você, já esteve conosco aqui. Obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado. É, é sempre bom vir aqui na, na, na TV Migrantes, né, que a gente acredita ter uma excelente audiência, né, tem acompanhado bastante o programa na internet. Né? Obrigado, querido. O é, que, que acontece? Primeiro vou me apresentar, né? Eu sou o inspetor aqui do Crédito Plotone, eu juntamente com mais dois inspetores, inclusive o nosso inspetor-chefe é Ulisses Guimarães, Grande né? Ulisses. Isso, todo mundo conhece. E, então, a gente é, faz parte do conselho de... de na verdade, é o, é, o sistema, é o Sistema Confé, a CREA, Mútua, né? Que é um conselho que ela vem de, de nível é, federal, né? Com o Confé, o estadual, que é o CREA, e a Mútua, que é parceiro do, do sistema, né? Então, é... Está ocorrendo né, reuniões, já são, 60, são 63 reuniões dentro do estado de Minas Gerais. O que, que acontece? Está é, ocorrendo o, o Congresso Estadual de Profissionais. Esse Congresso Estadual de Profissionais, a gente vai ter agora uma, uma nova, um novo encontro em Patinga, né? onde foram, é, é, nas fases preparatórias, igual ocorreu em Itaflotone, Almenara, Ipatinga, Manhuaçu, João Molevade. Governador Valadares, foram, foram encontros que foram a fase preparatória. Essa fase preparatória foram apresentadas propostas. Né? Essas propostas elas estão dentro do, de cinco eixos temáticos né? que foram previamente elaborados né? na, na área de recursos naturais, infraestrutura, na área de, de, de atuação profissional, atuação das empresas de engenharia. Né? E essas, essas, essas, esses temas deram é, fluxo para essas propostas que foram elaboradas pros, pelos profissionais daqui da região. E essas propostas a gente conseguiu ao todo, né, dessas, desses encontros que já ocorreram, é, mais de 120 propostas. Então é Nossa. muito bacana salientar essa participação em massa, né, desse, desse décimo é, CEP, né, que, essa décima edição né, do CEP, que teve uma participação muito boa dos profissionais. Porque é, é interessante o nosso conselho ele funcionar com essa participação dos profissionais. Né? Isso, verdade. É, eu gosto de citar muito que nosso conselho ele é um conselho que rege, que, que vai, é, é, é, que atua sobre o exercício das profissões né? da área da engenharia, agronomia e né? Então, ele é um conselho que ele, ele protege a sociedade do exercício ilegal da profissão, né? Claro. claro. Então, é, esse conselho tem atuado bastante. Essa nova gestão agora do Lúcio, né, do Lúcio Borges, ele tem aproximado mais o conselho dos profissionais e da sociedade. Nós temos hoje um aplicativo que foi, inclusive, foi medida, eu gosto de citar isso sempre, um aplicativo que ele é instalado hoje na plataforma iOS, na Android, que a própria sociedade, ela consegue fazer denúncias, inclusive anônima, de obras irregulares, né? Então, esse conselho tem atuado muito na, na, na, na proteção da sociedade, né? Ô, Elton, desculpa te interromper, mas quando se fala em apresentar propostas de desenvolvimento, você como representante aqui da nossa região vai participar desse encontro lá em Patinga. O que tem de concreto a respeito das propostas aqui pra gente? Ótimo, boa pergunta. O que que acontece? Essas propostas, elas são separadas a nível regional, estadual e é, elas são, são etapas, né, que depois vai ser apresentado no Conselho Nacional, no Congresso Nacional de Profissionais, né, que vai, vai acontecer em, Sim. Em, em Palmas, né, em Tocantins. Então essas, essas propostas elas visam diretrizes que vão ser adotadas dos próximos três anos pelo, pelo sistema. Então é, o sistema vai trabalhar com políticas públicas, com, com questões de, de, de, de atuação dos profissionais dentro dessas propostas. A nível estadual, nível regional e a nível nacional, né? E aqui em Teoflotone, a gente conseguiu ter 15 propostas, preposições ótimas, né? Bacana. A gente teve uma participação muito grande, né? efetiva. É, estima que foi mais ou menos 1.500 profissionais que participaram no estado de Minas Gerais até então, né? E, é, e essas propostas, elas, elas foram muito bacanas, né? Foram propostas boas né? na área de inovação tecnológica, na área de infraestrutura. Então, assim, é, é, em Teoflotone, é, só citando exemplos, né? Teve propostas de incentivos né, na área de, de energia fotovoltaica, em edifícios públicos. Né? Teve essa questão que eu falei do aplicativo, essa interação tecnológica maior do profissional, da sociedade com o sistema, que já está acontecendo muita coisa boa nesse sentido. Né? E essas propostas foram é, aprovadas por unanimidade. Né? Essas 15 propostas... Devido ao envolvimento O envolvimento profissionais. dos profissionais, que é muito importante. Sim. A gente tem é, investido muito nessa questão né, do envolvimento dos profissionais nesse décimo... CEP, que a gente falou com o Congresso Estadual de Profissionais, teve um envolvimento muito maior do que o do anterior, e assim sucessivamente a gente acredita que essa participação ela vai ocorrendo né, é, é, com mais frequência, é, deixou a gente muito surpreso, a participação muito boa. Está né? de parabéns quem está quem tá coordenando todo esse, esse, esse CEP, né, a gestão do Lúcio, né, eu gosto muito de frisar. Bom, eu queria só saber de você, porque é importante discutir, fazer toda essa programação acerca dessas propostas, mas qual que é o tempo de reação para a execução, é, vamos dizer assim, dessa melhoria que vem, e como você disse, é algo que abrange regional, não só até o flotão, as pessoas podem se beneficiar também na região do Vale do por que não Vale do Jequitinhonha? Isso demora muito até ser colocado em prática, ué? Bom, é uma excelente pergunta é essa aí. A gente, é, essas, essas reuniões são debates são a apresentação de propostas e muitas delas são já botadas em prática de imediato, né? porque Bom. participa desse, desse encontro é, profissionais ligados à área, estudantes e também autoridades é, é, do meio da engenharia. Né? Então, com esse, é, essa participação, esse contato, essa, essa, essa troca de informações e ideias, elas de forma imediata elas já começam a plantar uma semente, para ações que vão ocorrendo. Né? Até pela relevância. Pela né? relevância. A, a... Isso aqui é importante, a gente já tem que começar logo. Exatamente. Executando. Exatamente. É, só um exemplo, né? foi citada a questão da, da mineração da região. Eu já estive aqui no, no momento anterior falando sobre o seminário de mineração, que ocorreu, ocorreu na FIP, né? Uhum. Então, coisas nesse sentido também. Foi falado, foi, foi debatido, então isso já é de forma imediata. Outras coisas que eu estou formando aqui vão fazer parte da diretriz de atuação do CREA Minas, durante esses próximos três anos. Então Entendi. vão ser debatidos, rebatidos novamente, e vão botar em prática também coisas mais práticas, né? mais, mais rápidas, durante o decorrer desses três anos. Só para a gente finalizar, você vai participar deste evento que acontece em Ipatinga a partir de amanhã, dia 31? Alguém mais? Algum outro profissional? que te Vai sim. Vai, vai o Ricardo Andrade. vai. É, o, na verdade... Na, na preparatória que a gente teve, foi eleito delegados, né? Que seriam Isso. delegados, seriam pessoas que vão estar apresentando essas propostas é, divulgadas aqui, né? é, é, coletadas aqui, vão estar apresentando essas propostas lá e defendendo elas, né? E de lá também devem surgir outras propostas novas. Então, assim, é, é, foi eleito os delegados, eu fui um deles também nessa reunião aqui, então a gente está indo apresentar, é, na verdade vão ser de quatro a cinco pessoas, né? E outras pessoas também podem participar. É, o evento é aberto aos profissionais, né? Quem, quem não foi o delegado que vai apresentar lá pode ir também, lá vai ser apresentado palestras né, com o gerente de, de, de tecnologia da, da CENIBRA, que vai apresentar sobre a indústria 4.0, lá em Patinga, vai também o diretor do Senge de Minas Gerais, né, o Alírio, ele vai apresentar, vai falar um pouco sobre o movimento sindical, porque é muito importante isso, Elvis, porque a gente sempre tem falado em palestras nossas, nas instituições, a, a confusão que existe entre o conselho de classe, sindicato e sobre as associações. Então, o Alírio vai estar apresentando lá, representando o Senge, né? E vai estar explicando sobre essa, essa função do Senge, que é uma função muito importante também para a sociedade, né? Tá certo. Wellington, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pela iniciativa. Eu creio que a presença de vocês, principalmente representando do Teoflotone como cidade polo e Vale do Mucuri, já é uma conquista para a nossa região, num debate de assuntos tão importantes que visam o bem-estar da população, desenvolvimento da nossa região. Então, leve o nosso abraço lá e temos certeza que vão representar muito bem aqui o Vale do Mucuri. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá certo. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais notícias no seu Jornal Grandes Não saia daí, vou estar aqui te esperando.